Aqui, porque você gosta tanto do abraço demoníaco pro Fido, o Victor, é né, porque ele compensa o fato de eu não fazer Liandre. E ele ajuda eu a ficar mais tanque, tá ligado? Basicamente é isso, filho. o oh, Fido tá up eu vou pegar, velho. Fido tá up eu tô pegando. Estou sempre aqui, mano. Takeshi irá se vingar, entre parênteses, ganhar do Kenzie. Olha a aposta que criaram aí, mano. E o Takeshi é não tá de Lissandra. Garanto pra vocês que ele pegou essa Lissandra especificamente pra me fuder, velho. Lissandra fode bastante o Fiddle. Se ela pular nele primeiro, agora se eu pular nele primeiro, eu ganho. O time dos caras tá bom, hein, mano. O meu também. Ó o Rensga, Zirigud, né. É o... é o Zirig, na real, né, é o Zirig. Compensa fazer smite vermelho pro Fiddle? Não, John Lira, sempre smite azul. Aí perguntaram a de caneca a diferença do smite azul pro vermelho, né, mano? Bota na cabeça dos vocês assim, ó, rapaziada. smite vermelho, mano, é quando você quer duelar, mano. Vamos supor, você tá de na jungle contra um set jungle. Mano, vocês vão trocar muita porrada, entendeu? Então nessa situação, vocês fazem o smite vermelho. Agora o smite azul, mano, no geral, é para quando você quer, tipo... Ele é mobilidade e dá slow no cara É isso, tem esse pensamento Você quer ganhar um speedzinho com smite E dá slow no cara Então é mobilidade o no nome do smite azul o Guerreiro pediu pra fazer a explicativa lá, né, mano Vou só fazer o full clear padrão de cima pra baixo Vou dar o primeiro gank no trash Porque é um trash, né Gravou, morreu, não tem segredo Mano, o Galho pode dar TP ali, mano Dá TP, Galho Aí, fião Ele esperou o último segundo, hein Nossa, vai ter uma big luta aqui, galera Se liga, velho Ah, não tem como matar esse cara, velho. Merda <risos> Morrer. <risos> Nossa, ainda bem que a MF foi Execute, pelo menos Foi, Worf, o que, que vocês falam? Tão perdendo o Wave mas eles não vão perder a Wave porque a Catapa vai se segurar Mas assim, a gente fodeu a ideia, Deixa eu ver a Wave dela ah, foi ok, né? Foi bom no geral, assim, né? Olhando no geral. Falei que ia ter uma big loot. Teve, hein, mano? Olha isso. Já foi 6 kills em menos de um minuto, velho. Oh, folgadinho aqui. Aqui o um folgadinho aqui, família. Pega aqui essa cabeça de pico, ó. Cai na cabeça dele aqui que não vai entender nada. Ó. Ai, vai base, o seu nojento. Lembrando que o Graves não participou até agora do jogo, né? Com tudo isso que aconteceu. E eu já participei três vezes e tô com três stacks de caça suprema, né, mano? Então isso foi muito bom pra mim, mano. Comparado ao, ao Graves, no caso. Mano, nós não compra isso não, velho? Ai, se pega. Tá que chão do céu se esse, flash, se esse grab pega. <risos> Se tivesse em greve só matar, mano ah! <risos> Caralho, o jeito que a Soraka morreu, vocês viu, mano? Ela tomou o um tiro de tabela, mano Assim, ó, foi... quicou o tiro, né, mano? Lançamos a braba, vambora, velho Tem quanto de maestria? Nessa conta, se for 100 mil, é muito Ah, feels bad. Tem dano? Pra tá caralho. É, meu boneco dá um pouquinho de dano, hein, mano. Vai ter drag up, só que eu vou estar tá sem R, mas eu matei a Irelia. A Irelia pode ter TP, então essa aqui, o que eu peguei nela não foi muito legal, não. Pensando no jogo, né? Pensando no jogo. Mas eu só vai ter né? Mas talvez nós consigamos ser útil mesmo assim, velho. Valeu, DexTRV. Obrigadão pelo tweet Prime, mim, meu querido. Seja muito mais que bem-vindo aí, fião. Pera aí que vai dar caca. O Graves já deve estar tá fazendo o bagulho. Olha aí, eu sozinho no objetivo, hein, mano. Foque em fazer, família. Foque em fazer. Já fiz meu papel, mano. Agora eu quero garantir o Drake. Da Soraka. Será que se eu não fosse o ult da Soraka, eu matava? Hum, não sei. Mesmo com a ult da Soraka, talvez eu matava se eu, se eu desse Fir no R, tá ligado? Se eu desse o Fir no R dava pra matar. Mesmo o ult da Soraka. Só que aí não deu, né? Paciência. Esse cara deve estar tá em choque, mano. Ele deve estar tá falando tipo assim: Caralho, esse Fiddle tem R de novo. Eu acho que ele usou essas palavras, mano, papo reto. Mano, eu tenho um gold do, da Void à vista, eu acho que eu vou fechar ela direto antes de pegar o um Morelão. Porque vamos lá, 40% de corta-cura esse aqui já dá, né? Se eu fechar o um Morelo vai dar 60%. Acho que se eu pegar o Voidzão da massa, talvez eu dou mais dano do que esse 20% de corta-cura que eu pegaria. Cadê os engenheiros, os matemáticos precisos aí pra ver se dá certo isso aí mesmo? Se realmente a Void foi uma escolha melhor do que ter mais 20% de corta-cura. Lembrando que eles já tem um pouquinho de ME aí, tipo, aqui a Irelia... A Soraka tá fazendo MR o, o Graves tem na bota E na cimitarra, né? Acho que sim, né? Faz um Fiddle de tatu, então mas Acho que fica meio esquisito, não fica não, velho? Minha mãe vai ver isso, ela vai me, me dizer mano Fiddlezão, todo macabro Tudo no escuro ou não? Deu vontade, bora Sei lá, porque há 6 anos eu tava na Smoke e não tava vendo nada GG Ah, né? vamos dar um Dali Mas eu aqui, só vi a cabecinha, velho Vamos lá mano, eu contra os minions aqui, será que eu vou?